Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Primeira fiada lá colocada. Agora a gente vai começar a segunda fiada aqui, ó. Isso aqui é, a outra, é a outra parede. Tá? Aqui, pessoal, vai essa porta aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a porta que vai lá, ó. Aqui, pessoal, é o seguinte. Nas laterais aqui vai uma grapa. Tá? Uma grapa de cada lado. Então ela é colocada lá, eles dobram a grapa. Chumbo, depois requadra, tá? Pode ver que ela é fininha, vai ter um requadro pro lado de fora. Essa porta aqui, ó, ela acabada Dá 96 centímetros. 96 centímetros. Então aqui a porta tem tá 96, certo? Eu vou puxar 4 aqui. Eu vou ter que começar o revestimento inteiro pro lado interno aqui com 1 metro. Aí o que, que eu fiz? Eu vim aqui, pessoal, já marquei aqui, ó, ó onde a porta vai morrer aqui. Porque o meu, azul, meu revestimento tem que começar daqui para trás. Então eu vou colocar ele aqui. Depois a gente vai passar uma esmerilhadeira aqui ou uma serra mármore. Descascar essa parte aqui que estiver excedendo. chubar a porta, requadrar tudo e ficar zero. Beleza? Aqui, ó, a parte de cima, lá. essa aqui é a porta. tá? 96. A gente vai começar com o recuo dela aqui ó, naquele risco preto que vocês estão vendo que é com um metro. Depois eu descasco essa parte que está sobrando do reboco. Encosta a porta no, no revestimento aqui 0x0 Então o revestimento vai ser o início ah, Aí vai ter uma peça inteira encostada na porta A porta de 96 Desse lado vai ficar uma paletinha de 4cm Que a gente vai fazer a requadração dela depois de chumbar a grapinha E descer um filete de revestimento aí, beleza? Aí pessoal, essa primeira peça, como vocês podem ver, já tem uma caixinha ali ó. Então eu vou ter que colocar o laser agora Projetei o laser. Esse é o nível, tá? Ó, o nível vem lá da outra parede. Ó. Projetado lá na outra parede. Tá vendo ele lá? Ó? Ó. É isso aí. Então, o que, ó, como que eu saio com essa peça aqui? Eu saio com ela aqui, ó. Do laser no risco que eu fiz aqui. É o meu ângulo de 90 graus. Então, a peça começa daqui para cá. Do laser pra baixo. Agora eu vou fazer a marcação aqui da caixinha, pessoal. Pra vocês... Vou fazer a marcação da caixinha. Cortar a caixinha aí. E depois assentar essa peça. Beleza? Então vamos lá. Para fazer essa marcação da caixinha, a gente vai precisar da trena, do lápis e do esquadro, Beleza? Então eu já tenho minha referência de altura, que é o laser. Então do laser na parte superior da caixinha de luz, nós temos 28 e na parte de baixo 38. Beleza? A gente vem aqui, ó, risca. 28 aqui. 38 aqui, certo? Aí a gente traça a linha, pessoal. Traçamos a linha aqui nos riscos de 28 e 38. Certo? O meu risco preto aqui, ele já está onde vai começar o revestimento. Então daqui na caixinha, na, na, na face 1 e na face 2 da caixinha, eu tenho 21,5 e 27,5. Então é 21,5. Aí você já vem aqui, ó. Quando você for traçar as linhas... Deixa eu explicar pra vocês uma coisa legal. Então aqui, pessoal, a gente já fez, ó. Já fizemos aqui o risco da altura. Então a parte de cima da caixinha é aqui e a parte de baixo da caixinha é aqui. Ó. Vocês terem uma ideia, a parte de cima da caixinha fica com 28, a parte de, de, de baixo 38. Quando vocês forem fazer a, a parte lateral, vocês já podem riscar exatamente no risco da, da, da caixinha. Então aqui, ó, do risco, aqui, 21,5. 21,5 vai dar aqui, galera. 21,5. 21,5 daqui. E do meu risco aqui, na parte Esquerda da caixinha, 27. Vamos vir com 27 aqui. Aí você traça a linha aqui. Ó. Traça a linha. Traça a linha. Pronto. Está marcada a sua caixinha. Agora é só cortar. Para fazer o corte, pessoal, da caixinha aqui, você vai precisar de três coisas. Óculos de proteção para o rosto. Protetor auricular para os ouvidos, porque a maquita faz muito barulho, a serra mármore faz muito barulho. Você vai precisar da serra mármore com o disco apropriado. A gente está usando aquele disco da corte Sulite que eu, fiz a, que eu fiz a fiação, lembra? Fiz o vídeo sobre a fiação desse disco da corte Sulite aqui. Ó. Então vamos lá. Você já tem os quatro riscos traçados, agora é só riscar e cortar. Qual que é a, a jogada aqui principalmente se você for iniciante. Como eu disse em vídeos anteriores, nosso canal é, tem muitos azulejistas e pedreiros que, que, que veem o nosso canal, mas tem muitas pessoas iniciantes também, pessoas que querem aprender a fazer seu próprio trabalho para fazer sua reforma em casa. Por isso também que eu tenho curso azulejista, para ensinar essas pessoas do zero a fazer o mesmo que eu faço, claro que não com a mesma rapidez, né? Uh, a dica que eu tenho para dar para vocês que são mais iniciantes é a seguinte. Não afundem o disco de primeira. Primeiro você vai riscar os quatro lados. Você não vai atravessar o disco na peça. Primeiro você vai só riscar. Em cima do risco do lápis, você vai passar o disco de maquita bem leve, só para marcar. Depois que tiver marcado é que a gente vai começar a cortar. Você vai cortar desse lado, depois vai virar ele ao contrário e terminar de cortar. Porque como o corte da caixinha é pequeno, você, na hora que você for cortar, você vai perceber que ele não vai quebrar de vez, não vai cair. A gente tem que virar ela ao contrário, terminar o risco pelas costas e aí sai certinho a caixinha. Então vamos lá? Bora! Viram aí, pessoal? É isso que eu disse. Primeiro você risca sem afundar o disco de uma vez. Traçou as linhas aqui, riscou, agora você vai cortar. Ela no lugar, pessoal. Já aí ó, nivelada o nosso nível laser, né? Nivelada na cabeça daquela lá. Já com os niveladores no lugar. Aqui, ó. já com o espaço para porta certinha, ó, aqui ó, eu preciso deixar um metro, exatamente aqui, um metro. Um metro. Minha porta de 96, vai ficar 6 ali ó, no batente. Beleza, galera? Não gravei o assentamento dessa peça que foi similar ao assentamento daquelas outras lá. Quer saber como é que eu fiz o assentamento daquelas peças? Volta no vídeo anterior, vai ter lá o assentamento dupla camada. Beleza, galera? Assentamento aqui com todas as técnicas, todas as dicas. Já gravamos aí o, o assentamento dupla camada das peças. Já fizemos furo da do com a serra copo. Já fizemos o corte da caixinha. E vamos gravar mais, mais vídeos para vocês aí também. Tem contorno de janela, tem contorno de porta para fazer. Tudo isso a gente vai passando dicas passo a passo para vocês. Pensa numa cidade que é quente, cara. Rio Preto é, eu vou te falar, hein? Rio Preto é quente. Pessoal, vou continuando na minha casa aqui. Chegar o pau aqui. E é só esperar que depois desse vídeo vai ter outro. Beleza? Curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários. E já sabe, quer aprender tudo que eu faço com todas as minhas técnicas? Aqui nessa casa vão ser três técnicas de assentamentos diferentes. A primeira é a dupla camada da, das regimentos da cozinha. E quer aprender tudo que eu faço? É só entrar no curso, beleza? Valeu, pessoal! Fui!